Bom, é, até antes de responder essa pergunta, você mencionou o ego né, do, do Sulaim. e o Esteban, ele bem lembrou do, do, da, do fatídico acidente dele né, né, com o carro da Renault, é, que inclusive foi o feito mais notável que eu já vi do, do Ben Sulaim até hoje, que é encontrar uma maneira de bater na reta, né o carro tava na reta, ele vai direto no muro, enfim, eu nem lembrava disso, foi obrigado até pela lembrança, Estevam, que é um, é, é, um, é um momento bem divertido. assim, Até mais agora, uhum. né? Porque na época não tinha, ele não era presidente da FIA ainda. Mas enfim, é, eu acho que a Fórmula 1, que a Fórmula 1 ganha, eu acho que é até, de certa forma, óbvio, né? A gente vem batendo nessa tecla durante um tempo, eu concordo. 100% com o que o Estevão falou, no sentido de que o Tom Basis representa uma relação mais harmoniosa com as equipes, eu acho que principalmente pelo fato de entender como funciona aquilo ali. Né? O Ben Sulaim chegou, chegou com o pé na porta, chegou tretando com, com, com os pilotos, tentando é, peitar todo mundo. É, a, o Renato citou o texto do, do, do Vitor até quando abriu o programa. Eu até pretendia fazer essa citação também porque é, é, é um... É, eu gostei muito da, da forma que ele, que ele colocou a, a maneira cultural do Sulayem de pensar mesmo. Ele é um cara que... Eu não estou falando da, do país dele, nada na, do tipo. Estou falando especificamente dele como indivíduo. É um cara que já deixou claro que não se importa com, com, com... Enfim, com termos democráticos, sabe? É um cara que, se puder, ele vai agir de forma ditatorial e é isso. Vai determinar que não pode usar joias e aí, se você se manifestar, ele acaba com, a, com, a, com as próprias manifestações políticas. Enfim, é, eu, eu até, eu, eu acho que essa, essa galera, quando eu digo essa galera, eu digo, eu tô incluindo aí o Ben Sulaena, essa galera que realmente tem uma dificuldade muito forte de aceitar opiniões contrárias, né, e que quer é determinar que o esporte ou, enfim, qualquer coisa que eles estejam gerindo seja de sua maneira, eles têm um, um, um grande talento de sair correndo quando as coisas dão errado, né. Então ele começou a fazer. Começou a. É, enfim, durante o ano passado falou muita besteira, a gente viu muita coisa acontecendo. É, trazer melhorias, trazer algum avanço ao esporte, sinceramente, nada. Não, não, não trouxe nada de, de, de positivo. Acho que a única coisa positiva que eu já vi o Ben Sulaim falando foi quando ele disse que é, queria que o grid da Fórmula 1 tivesse mais do que 10 equipes, eu acho que foi a única coisa que eu concordei é, com o que ele falou. E, sinceramente, não sei como vai ser é, o futuro dele a partir daqui, né? Porque, desde que o Sulaima assumiu a presença da FIA, ele está tratando, sim, a Fórmula 1 como um playground, tentando definir os parâmetros do, de, de coisas fora da pista, coisas que nem tem importância, é, é, realmente, né, para o esporte. E, e, assim, acho que a última patacoada dele foi pesada demais, né? Ele mexeu com o dinheiro né, na Fórmula 1 e aí uma coisa é você atacar a liberdade individual dos pilotos, uma coisa é você, enfim, atacar um piloto em específico, agora mexer com o dinheiro não pode. Então a Fórmula 1 vem a público, solta, solta a carta, né? Já que Bate no de primeira, deixar claro que não gostou e agora ele sai de fininho. Sinceramente, é muito difícil imaginar quais vão ser os próximos passos, porque é uma pessoa bastante imprevisível, né? Vale a gente dizer que ele continua como presidente da entidade, ele só é, deixa né, o, o, o comando ali das operações da Fórmula 1. Essa história de que isso já estava planejado para acontecer, eu acho que é uma uma baita mentira, acho que é uma forma só de encobrir essa saída, porque ele percebeu que a cada coisa que ele falava, a polêmica aumentava, né? realmente não acertava em nenhum momento, e eu sinceramente fico curioso para saber quais serão os próximos passos, e queria saber qual vai ser o próximo momento que ele vai tentar interferir em alguma coisa na Fórmula 1, porque é, mesmo com o Tom Bazeza agora é, é, à frente dessa relação, eu acho muito difícil considerando tudo que o Ben Sulaim fez até agora, que ele não dê mais nenhum pitacozinho ali na, na categoria. Então, vamos ver como é que vai acontecer. Porque a última coisa que a gente quer é que tenha um fantoche ali comandado pelo próprio Ben Sulaim, que, enfim, no fim das contas não mudaria nada, só livraria a cara dele ainda mais. <música>